Meu nome é Arlete Avelar Sampaio. Eu sou baiana de nascimento, nasci numa pequena cidade do interior da Bahia, chamada Itajibá. Desde cedo, eu sempre gostei muito de ler. E fui estudar em Salvador, no primeiro ano, na época era do científico, não É do primeiro ano do ensino médio. É, no Colégio Central da Bahia, que era um colégio tradicionalmente de participação política dos estudantes. E foi nesse colégio que eu comecei a entender o mundo da política. É, tinha um colega que me passava textos das ligas camponesas, que eu gostei muito, e tinha um professor de história que era um trotskista, que me passava algumas leituras de textos, inclusive assim trabalhos escolares. Uma vez ele pediu que nós fizéssemos um trabalho de pesquisa sobre é, Marx. Então, nessa, nessas leituras, eu fui me fui compreendendo, digamos assim, o mundo que a gente vive e fui começando a me engajar. é? Né? Inclusive, na época da morte do Edson Luiz, nosso colégio parou. Né? Nós fizemos uma grande manifestação na rua, e é, isso tudo foi me levando a me projetar nesse mundo né, de, da consciência política e desse mundo de participação. De lá eu me mudei para Belo Horizonte, onde eu concluí o ensino médio, no Colégio Municipal de Belo Horizonte. E nesse Colégio Municipal de Belo Horizonte eu conheci colegas que me levaram para uma militância organizada numa organização é, de guerrilha, né? e eu participei durante um tempo e depois eu compreendi que esse não era o caminho que eu gostaria de percorrer. Eu achava que não não se tratava de uma luta de exército, contra exército, mas uma luta de classes Então, eu saí dessa organização e vim fazer vestibular na Universidade de Brasília. Eu passei aqui na Universidade de Brasília o um curso de medicina me formei aqui na Universidade de Brasília, embora, no meio da minha formatura, nós tivemos aí o início do processo de reconstrução da União Nacional. Da... Isso, para vocês entenderem, eu entrei na Universidade de Brasília em agosto de 1971. Uhum. É, em julho de 1977, quando já era o período próximo da minha formatura, eu já estava fazendo internato, portanto, não tinha mais disciplinas, mas era a prática médica, né? É, mas eu participei integralmente do processo de tentativa de reconstrução da UNE naquele período, tentativa de reconstrução do DCE da Universidade de Brasília, que deixou de existir, não é? É, o DCE é livre da Universidade de Brasília, nós chegamos a fazer uma chapa para concorrer, o processo eleitoral foi vetado pelo reitor, que era um capitão de mar e guerra, um homem muito autoritário, e que é, simplesmente, quando a gente foi para aquela aquele congresso que aconteceu em Belo Horizonte, na perspectiva de refundar a UNE, né? Quando nós voltamos de lá, nós fomos para a PUC, de São Paulo, aquele movimento todo. Quando nós voltamos para Brasília, nós fizemos um grande ato aqui, porque um colega foi expulso. Nós dissemos se houver expulsão, haverá paralisação. E aí, em seguida, nós fizemos uma assembleia enorme e decidimos parar a universidade, e aí foi quando 30 estudantes, entre eles eu, fomos expulsos da universidade, e é, apesar de ter sido expulsa, eu já tinha concluído todos os créditos, então simplesmente a gente lutou aqui, com a ajuda inclusive de vários professores, e conseguimos é, receber o diploma, eu me formei em médica, sozinha. Minha turma se formou, evidentemente, em festa, essa coisa toda. E eu me formei depois sozinha na, na, na sede da faculdade, com o diretor da faculdade e uma secretária que assistiu a cerimônia. E eu tive que recitar todos os juramentos. <risos> Foi muito engraçado. Bem, depois disso, é, eu fui morar, é, é, eu fiz um curso de especialização em saúde pública, morando lá em Fortaleza, onde eu tive meu primeiro emprego como médica. Então, em 1978, 1979, eu morei na cidade de Fortaleza. E eu integrava uma equipe que trabalhava um programa muito interessante na área de saúde pública, que era uma experiência que o Ministério da Saúde estava fazendo, chamado Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento que veio a ser, digamos assim, a base né, para a construção do Sistema Único de Saúde do Brasil, uma experiência financiada pelo Banco Mundial, mas que era feita no Nordeste brasileiro e no, é, na parte Nordeste de Minas Gerais. Né, então, eu conheci então interessantes é, epidemiologistas, é, sanitaristas que coordenavam esse projeto, né, e depois disso eu Voltei para Brasília em 1980, com o objetivo de fazer mestrado em medicina tropical, né? É, e aí, já lá em Fortaleza, eu tomei, já posso entrar direto na coisa do PT? Claro. Então, é então eu, eu lá em Fortaleza, já em 78, 79, eu já tomei conhecimento. Sim, nessa época é importante dizer, eu era militante já da Organização Socialista Internacionalista.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 já com o processo de organização do PT não é, em curso, né, comissão provisória, essa coisa toda, nós fomos, nós e tem, teve outros partidos também que participaram dessa iniciativa. Na época, o, o, PC, o partidão né, participou dessa iniciativa conosco, eram os dois partidos que tinha o mínimo de organização aqui no Distrito Federal, e nós fomos lá na, na comissão do DF, no, no Senado Federal,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 Assumiu o mandato porque tinha a tal da sublegenda que nós nos recusamos a praticar no PT. Então, nós perdemos a possibilidade do Lauro ser o nosso senador. Foram dois outros, em função da soma de votos da sublegenda. Tá certo? Bem, o deputado federal nosso mais votado foi o deputado Chico Vigilante, que era presidente do sindicato do Vigilante. O Chico teve mais votos do que alguns que assumiram, porque nós não fizemos com a eleitoral também. Uhum. Então, nós ficamos fora, mas tivemos uma participação importante do processo. Logo depois, veio o Congresso Constituinte. Nós fizemos um... O PT tomou a iniciativa de fazer um plebiscito informal, mas um plebiscito. A gente foi aqui para a rodoviária, que é o lugar central de Brasília, que tem mais gente hoje. É... Passam em torno de 400 mil pessoas por dia na rodoviária. Então, nós montamos banquinhas ali com um questionário, perguntando às pessoas se elas achavam importante que Brasília tivesse direito de votar, tivesse governador, tivesse uma, uma Câmara, um, uma Assembleia Legislativa, essa coisa toda. E nós pegamos esse material depois, a imensa maioria, mais de 90% das pessoas, queriam que Brasília tivesse participação política. né? E nós fomos lá no Congresso Constituinte, reivindicar a autonomia política de Brasília. E nós conseguimos. É, foi o autor do, do, do capítulo da autonomia política de Brasília, foi o deputado Sim Maringa Seixas, que na época era do MDB, depois veio para o PT. Né? Bem, curiosamente, essa autonomia ela é um tanto limitada. Né? Apesar de a gente ter conseguido, ela é limitada pelo seguinte sentido. A gente só tem dois poderes aqui em Brasília. Legislativo e o Executivo. O Judiciário é Federal, o que, em certa medida, é muito bom que a gente não tem que pagar esses salários aos exorbitantes que eles ganham. Então, diminui os gastos dos cofres do Distrito Federal. E, segundo, a nossa segurança pública é muito subordinada à União. Então, aqui, por exemplo, nós temos hoje uma Câmara Legislativa, mas nós não podemos legislar sobre questões da Polícia Militar, de Corpo de Bombeiros, de Segurança Pública, nada disso. Porque isso é prerrogativa do da União. né? Então, esse é uma maneira deles controlarem também as forças de segurança aqui. Eles podem intervir a qualquer momento na Força de Segurança, em vez de, do, do comandante, do secretário de Segurança Pública, que é aqui no general, isso está facultado pela pela pela Constituição. né? Então, nós tivemos essa, esses limites, mas mesmo assim tivemos uma representação política e, em consequência, já em 90 nós tivemos as primeiras eleições para o Distrito Federal. E é, nessas eleições, concorremos vários candidatos, entre eles é, o, o candidato da, do bloco de esquerda, os partidos de centro-esquerda aqui do Distrito Federal, se juntaram em torno da candidatura do Maurício Correia, que foi justamente o senador mais votado em 26, né? E nós organizamos uma chapa, depois de muitos problemas internos, organizamos uma chapa em que o nosso candidato a governador era um médico, tinha sido presidente do Sindicato dos Médicos, Carlos Saraiva e Saraiva. E eu fui candidata a vice-governadora do Saraiva. E apesar da, da nós sozinhos, né, não tinha coligação com ninguém. Então, apesar dos problemas que a gente tinha, da falta de dinheiro, da falta de tudo, né? naquele tempo a gente pediu lá para o PT Nacional, eles mandaram um cameraman para a gente aqui. É o que nós tínhamos, um cameraman, e a gente fazia os textos, a gente. Tudo que era. Quem produzíamos nós mesmos aqui. Não tinha nenhum recurso outro. né. Mesmo assim, nós. Atingimos o segundo lugar, nós tivemos em torno de, se não me engano, 23% a 25% dos votos. Né? E o Maurício Correia ficou em terceiro lugar. Só que quem ganhou foi Joaquim Roriz, que tinha sido governador interino, governador nomeado, né? indicado pelo presidente da república, e que saiu um mês para poder não configurar a reeleição, foi ser ministro da agricultura. E voltou e se candidatou e ganhou as eleições no primeiro turno. né? Bem, em 94, nós novamente concorremos as eleições para o governo, e dessa vez com o Cristóvão Buarque, com o governador, e eu como vice governadora E nós ganhamos as eleições. E aí foi interessante, porque nesse momento foi a minha ruptura com a minha corrente de origem. Porque a minha corrente decidiu que eu, como vice-planadora, não poderia assumir nenhuma função no governo. Porque o governo certamente seria um governo neoliberal, né? Consequentemente, eu não poderia assumir é, funções né, do Estado burguês. E eu falei, não, eu não posso falar isso, né? A minha história toda é, é, é ser dirigente do PT. Como é que agora eu vou dizer para os militantes que eu não vou, pelo contrário, eu vou ser a representante do PT no governo. Já que o Cristóvão era um, um neopetista, digamos assim. E foi o que aconteceu. Eu rompi, então, com a corrente de trabalho, fiquei independente. E existi dentro do governo um papel importante, tanto que o governador ele sempre se refere a mim como co-governadora e não como vice-governador. Né? Então, ele sempre se referia a mim nesse, nesse sentido. Eu assumi diversas atribuições, eu coordenei o orçamento participativo, eu assumi a articulação das regiões administrativas do Distrito Federal e também assumi toda a coordenação com a questão de ocupação do solo, porque não tinha uma secretaria de habitação, não tinha um de planejamento. Então, eu assumi essa função. Então, eu trabalhava muitíssimo né, no governo. E nós fizemos um governo, como todos vocês sabem, muito exitoso o governo que teve muitas políticas públicas inovadoras, que recuperou de uma maneira muito significativa a saúde pública. Nós fomos assim, pioneiros na estratégia de saúde da família, com o no nosso programa Saúde em Casa. né Então, nós fizemos muitas coisas importantes. Fizemos o Bolsa Escola, que foi depois a inspiração para o Bolsa Família, né e uma série de outros projetos. Mas, em 98 com a possibilidade de reeleição, o Cristóvão foi candidato ao, ao, ao governo e ele próprio havia me sugerido que eu fosse candidato ao Senado, porque o principal candidato ao Senado era o Luiz Estevão, que era o nosso principal adversário político. E ele achava que, sendo candidata, eu poderia é, confrontar com ele, porque ele ia trabalhar contra o nosso governo e eu poderia fazer a defesa do governo. Então, quem foi o vice dele na época foi o Sigmaringa fecha que já era nesse momento do PT. E nós, então, fomos para a eleição, para o segundo turno. Infelizmente, perdemos as eleições por poucos votos e por manobras né, que o Roriz fez. Aqui, aqui no DF tem uma situação curiosa, porque nós somos parte de uma grande região é, metropolitana de municípios de Goiás, que são municípios dormitórios. As pessoas dormem lá, mas trabalham aqui no Distrito Federal. E o horrorista era o seguinte, ele transferiu um monte de gente que tinha título dessas cidades para votar aqui. Nós perdemos com poucos votos, com menos votos do que aqueles votos todos que ele tinha transferido para cá. E perdemos. E foi um desastre para Brasília, porque o que o Rorizio transformou Brasília depois foi um absurdo de coisas erradas. né? Então, nesse, nesse período aí, é, eu fui convidada pelo companheiro Zé de Seu, que era então presidente do PT, depois da nossa derrota. Eu fiquei em segundo lugar para o Senado, eu tive 37% dos votos, mas tinha um candidato do PPS que atrapalhou o voto da esquerda e a gente acabou perdendo para o desespero que depois foi caçado. Vocês lembram disso. Bem, então eu fui é, convidada em seguida. Eu deveria votar para a minha Secretaria de Saúde, que eu sou médica, sanitarista da Secretaria de Saúde, né? eu devia votar para a minha função, eu cheguei a votar, em seguida o Zé de Seu me convidou para coordenar o escritório da Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais do PT aqui em Brasília, porque como os prefeitos vinham muito aqui, eles demandavam muito questões dos ministérios, etc., eu precisaria de alguém que tivesse alguma experiência administrativa para ajudá-los. Então, nós montamos uma pequena equipe aqui da SNAI, era eu mais o um, Antônio Assuncio que hoje é pesquisador de Peia mais uma secretária e nós fizemos uma série de coisas nós levantamos por exemplo todas as hipóteses em cada um dos ministérios que pudessem me apresentar recursos para o município como é que o município tinha acesso como fazer um plano de trabalho etc nós fizemos esse trabalho então durante quatro anos eu me dediquei a essa função viajei eu então, vivo para vários vários municípios do Brasil né Bem, em 2002, né, na campanha do presidente Lula, né, o PT participou da, da campanha aqui em Brasília com o candidato Geraldo Magela. Houve uma, uma, uma prévia interna, eu perdi a prévia, infelizmente, né? eu acho que foi um erro, mas tudo bem. É, o Magela foi escolhido né? e... É, eu, eu saí candidata a deputada distrital nessa nessa ocasião. Eu fui a deputada distrital mais votada do Distrito Federal. Então, tive o meu primeiro mandato como deputada distrital. Então, o meu mandato foi de 2003 a 2006. Em 2006, o partido decidiu que eu seria candidata ao, ao governo. Era para ser o Magela, mas ele desistiu, talvez pelas dificuldades né, que ele estava vendo na frente. Então, eu fui lançada candidata ao governo. Então, era a minha candidatura, a candidatura da governadora em exercício, que era a vice do Roriz, que era Maria de Luz Abadia, do PSDB, e a candidatura do... do é, foi caçado, né, Arruda? Arruda, exato. O Arruda. E a nossa campanha foi uma campanha muito bonita que apesar, já naquele tempo, tínhamos a dificuldade, as dificuldades do, do, do chamado, da, da ação penal é, chamado Mensalão, né? Uhum. É, já tinha em Brasília um clima anti-PT, né, por causa disso. Muita gente dizia para mim, olha, a gente respeita muito você, você é uma pessoa séria, não sei o quê, mas eu não voto no você é por causa do seu partido. Muita gente falava isso durante a campanha. A gente teve uma pesquisa, que a gente não tinha dinheiro para fazer pesquisa, mas a gente tinha uma pessoa que fazia as pesquisas do MDB, do PMDB, que passava as informações para a gente. E a gente sabia que a gente estava bem. Né? Teve uma, um debate na Globo numa quinta-feira, e a, o cara da pesquisa me ligou no dia seguinte para dizer: Olha, você está muito bem, vai ter segundo turno, você e o Arruda. Quando foi na sexta-feira, teve aquela, aquela denúncia, que foi aquela denúncia absurda, mentirosa, safada, né? dos, dos, do, do, do montante de dinheiro dos comerciales esqueci como é que ele chamava de São Paulo. Os e aloprados. aí Os aloprados, exatamente. Teve o dinheiro dos aloprados. Aí, no sábado, ele já me falou, olha, você né e o Arruda pode ganhar no primeiro turno. E foi o que aconteceu, ele ganhou no primeiro turno. Né? Então, nessa ocasião, aí então eu fui, já que eu fui derrotado na campanha, também deveria ter voltado para trabalhar na Secretaria de Saúde. Eu fui convidada pelo ministro Patrus Ananias para ser secretária executiva adjunta da do Ministério do Desenvolvimento Social. Então eu assumi essa função, né, como secretária adjunta do Ministério do Desenvolvimento Social no ano seguinte, a secretária executiva, que era Márcia Lopes, ela pediu para sair e eu fui então como secretária executiva do MDS nos últimos nos últimos anos. Eu saí somente em abril de 2010 quando eu fui candidata novamente a deputada distrital. E novamente eu fui eleita, não né? fui eleita deputada distrital. Então, eu passei mais quatro anos na Câmara Distrital. É, nessa época, nós tivemos a eleição do... Nossa segunda experiência de governo em Brasília, que foi a eleição do Agnello Queiroz. Né? O Agnello, por eu ter sido secretária executiva do MDS, me convidou para ser secretária... É, no Desenvolvimento Social aqui da GDF. É, eu não queria, mas eu acabei assumindo, falei, ó, eu vou assumir um ano para poder organizar, e depois eu volto para a Câmara. Então, durante um ano, eu fui secretário de Desenvolvimento Social, nós fizemos um trabalho muito, muito importante na Secretaria de Desenvolvimento Social. É, nós, por exemplo, foi a primeira vez que o Brasil deixou de ser a unidade federal mais desigual do Brasil. Nós passamos a ser a segunda, mas pelo menos um, um pequeno degrau a gente subiu né e é, a gente conseguiu fazer isso, depois eu saí, deixei uma, uma pessoa da minha confiança e a minha equipe toda que eu montei na, na, na, na Sedestre, para tocar a secretaria, e pediu ao Agnello para eu votar para a Câmara, e voltei. E logo em seguida, eu, eu assumi a liderança do governo na Câmara. Então, durante todo o período do governo Agnello, eu fui líder do governo, obviamente com alguns conflitos, eu coloquei para ele duas Umas condições. né? Primeiro, que eu que ele atendesse os telefonemas que eu desse para ele, porque quando eu ligasse era para resolver problemas, não por outras razões. E segundo, que eu queria discutir os projetos do, do Executivo que fossem para a Câmara. Se eu tivesse algum desacordo, eu ia procurá-lo para conversar antes de dar andamento ao projeto. Ele concordou, então eu fiz isso todo o tempo e foi A gente teve total sucesso na condução desse projeto, porque tinha uma base aliada muito grande, a gente conseguia aprovar tudo que o governo, o governo queria, tranquilamente. Infelizmente, né, no final do, do, do mandato do Agnello, houve muito desacerto, muitos problemas, e nós perdemos as eleições, ele não conseguiu sequer ir ao segundo turno. E eu decidi, em 2014, não ser mais candidato, não participar mais de processos eleitorais, e eu queria fazer outra coisa na vida. Né? Eu queria continuar fazendo política, eu queria ajudar na formação política de jovens, mas também eu queria viajar, né? porque eu nunca tinha tido a oportunidade de viajar essa coisa toda. Então, eu não fui candidata, a pessoa que eu tinha escolhido lá para a Secretaria dos Unidos Social foi candidata, infelizmente não se elegeu, nós tivemos um, um, um resultado eleitoral muito ruim nesse momento, e, é, inclusive, aí eu cumpri um pouco do que eu falei, né, eu viajei, passei, um tempo de... eu passei três meses na França, depois fui para Cuba, então andei viajando um tempo, mas quando houve o golpe né, da, da Dilma, 2016, eu falei, não, eu não posso mais ficar de fora, eu não, eu não votava para participar politicamente, em 2018 eu decidi me candidatar de novo para ajudar o PT. E o PT teve também um resultado eleitoral muito ruim em 2018. Né? Nosso candidato a governador teve menos votos do que o total de filiados do PT, por exemplo. É Uma coisa absurda, mas que aconteceu? Porque nós escolhemos esse rapaz é, pertinho das eleições, não deu tempo dele se tornar conhecido, não deu tempo dele fazer campanha. Né? E a gente tem dinheiro, sem condições nenhuma de tocar campanha. É, a conclusão é que a gente perdeu o governo a gente não elegeu nenhum dos dois candidatos ao Senado nosso. Nós elegemos apenas a companheira Érica, a Câmara Federal. E elegemos dois deputados distritais, o Chico e eu. Então, hoje nós somos só dois deputados distritais. Agora, o PT em Brasília sempre, teve, sempre foi um partido forte, um partido que tem uma base eleitoral muito boa, mas que em função de todos esses desencontros aí a gente foi perdendo esse apoio, né? Agora com a com o governo Bolsonaro o estrago que ele está fazendo no país e o governo local aqui que também está fazendo fazendo estragos importantes na cidade, o PT tem cumprido um papel muito importante, particularmente com essa nova direção que nós contribuímos para formar, né, está tendo um trabalho espetacular de botar a cara do partido nas ruas. Então, a gente começou e continua fazendo assim, todas as sextas-feiras de manhã o PT vai para as ruas com faixas gigantescas. Fora Bolsonaro, vacina já, sei lá o tema que for, né, auxílio emergencial, e a gente vai para todas as cidades, tem esses fachados. Inicialmente, a gente era muito rejeitado, xingado, etc. Hoje, não. Hoje, ninguém mais xinga a gente. Muito pelo contrário. Né? É... E a gente tem feito a atividade de rua. Né? É... Não só as carreatas, mas alguns atos. A gente tem feito muito atos performáticos na frente do Congresso Nacional, na Praça do Texto deles. E continuamos fazendo, todas as quartas-feiras, um, um pequeno ato em frente ao STF pela anulação dos processos contra Lula pela liberdade do Lula, pela liberação total do Lula, né? Antes dele sucessou, a gente fazia pela liberdade do Lula e agora a gente fala faz pela anulação dos processos contra Lula. Então, o PT votou, tem uma atividade muito forte, né? uma sinergia, inclusive, entre as zonais e o diretório regional, né? Então, a gente está retomando o trabalho. Eu, não, eu, sou, eu faço parte do diretório nacional, e como atualmente eu sou líder da bancada, que a nossa bancada são três deputados, dois do PT e um do PSOL, né? então, como eu sou líder da bancada, eu faço parte também da executiva nessa condição. Então, é isso a minha história, né 70 anos em ter no PT com 29 anos. Que ótimo, Arlete. É, Arlete eu acho que foi muito muito fluida, assim, realmente, eu não precisei nem dar os ganchos, porque né? você foi naturalmente passando, assim, né os vários momentos né que a gente tinha conversado e, assim, mais assim a título de encerramento que a gente, eu acho até que você já está demonstrando isso pelo que você está falando da, da atuação atual né de vocês aí no Distrito Federal, né? É, porque a, a pergunta final sempre é um pouco assim mais em relação aos desafios do momento e do futuro, né? quer dizer, como é que você, né, tendo essa trajetória toda, como é que você pensa, quer dizer, viveu, né, como, como todos nós, mas assim você como uma protagonista, dirigente do partido, né, é, esses momentos né, difíceis de iniciar de construção, todo o processo né, de acumulação de forças que, que levou até a, a, as conquistas de governo, especialmente do governo federal e tal, e depois esse impacto devastador aí, né, do golpe, da, da, da Lava Jato, da, da eleição do Bolsonaro, né, e, então, quer dizer, diante desse cenário, desse momento de dificuldade, mas ao mesmo tempo dessas práticas que você está mencionando já de, de, de retomada, né, do, do, do, da ação política do partido, do partido se colocar, né, e enfrentar esse, esse antipetismo que foi fomentado tão fortemente? Né? Quer dizer, Como é que você vê os desafios do partido para esse momento e para e os próximos anos? Antes de responder a sua questão, duas questões que eu esqueci de falar. Primeiro, dizer que em 2003, é, eu fui... Bem, antes disso, no, desse, no congresso anterior ao 2003, não lembro mais qual o número do congresso, é, eu fui escolhida para participar do Diretório Nacional por uma chapa de independentes. É, me lembro, da época, o Paulo Teixeira me chamou e falou olha, Arlete, a gente quer que você seja candidato pelos independentes para o diretório. Nós precisamos de tantos votos, nós temos tantos, vocês têm quantos? Eu falei, nós temos tantos. Ah, então, procure os outros, se você conseguir, você vai para o diretório. Então, eu fui eleita para o diretório dessa maneira. Uhum. E, é, logo em seguida, eu fiquei lá discutindo onde é que eu ia me encaixar. Né? E acabei adotando a minha filiação né, à democracia socialista. Então, hoje, eu sou militante, desde 2003, eu sou militante da democracia socialista, esqueci de falar isso, e esqueci de falar do que foi a experiência que tive como vice-ministra na, na condição de secretária executiva do MDS, de ter várias vezes representado o ministério em reuniões ministeriais, qual foi a, a fantástica possibilidade que eu tive de ter convivido com o presidente Lula como presidente da República. Eu acho que é, essa coisa não podia deixar de falar. Né? É, Para mim, era assim uma coisa impressionante de ver a capacidade do presidente Lula. A capacidade do presidente Lula é uma coisa que me deixava assim impressionada, porque em reuniões ministeriais, a maneira como ele conduzia a reunião, a maneira como ele cobrava dos ministros, a maneira como ele corrigia os ministros, às vezes, que diziam na reunião anterior um dado, e depois fazia, falava o um dado diferente da seguinte, ele cobrava isso. Né? E como ele e percebia a necessidade de construir ações intersetoriais. Né? Então, uma vez, ele, ele, ele queria, por exemplo, criar oportunidades para as, para as famílias do Bolsa Família se emanciparem. Como fazer isso? Então, nós bolamos um programa que depois se transformou do Pronatec, né, que era um programa de qualificação profissional para pessoas integrantes da família do Bolsa Família. Então, o Lula é uma pessoa impressionante, como ele é inteligente, como ele tem memória, como ele é competente, né? impressionante. Eu ficava todo o tempo impressionada com o Lula como nosso presidente. Então, precisava dizer isso. Agora, essa questão que você falou dos desafios, eu vejo o seguinte, eu acho que o PT tem que compreender que, às vezes, a gente não compreende até o fim. A gente não se dá o trabalho de buscar as razões sociológicas, sei lá, de que natureza, por que nós fizemos um governo tão exitoso com tantas políticas públicas importantes para o povo, e hoje nós estamos na situação em que a população, inclusive aquela que foi, assistida pelos nossos projetos, é comungam dessa tese que foi, digamos, foram as narrativas responsáveis pela vitória do Bolsonaro. A primeira delas, o PT quebrou o Brasil. Não existe uma coisa mais fácil do mundo que desmontar essa tese. Não é? Porque nós temos todos os dados que demonstram que o, a, o melhor momento da economia, do desenvolvimento social, no desenvolvimento da educação, da saúde no Brasil, foram os anos dos governos do PT, em particular os anos do governo do presidente Lula. Né? É, a outra narrativa, o PT quer destruir a família. Então, as concessões que o nosso governo fez aos evangélicos, né? e hoje eles estão todos aí base, todos não, eu diria, um setor mais extremado, mais fundamentalista, todo erro na base do, é, do Bolsonaro. Então, a gente tem que entender esses fenômenos, para a gente poder saber o que nós temos que fazer. Eu acho que o primeiro desafio do PT é o desafio da comunicação. A gente nunca levou muito a sério o que aconteceu. Quer dizer, eu li um livro, não sei se vocês já leram esse livro, acho importante ler, chamado Pós-Verdade. Esse livro é de jornalista inglês chamado Matiu Dancona. Eu fiquei, sabe, impressionada com aquele livro. Depois teve filmes aí. É, como é que é? Invasão da Privacidade, que se agora. É. Privacidade. Eu esqueci o nome do filme. Privacidade Hackeada. Hackeada. Né? Exato, né? Então, esses filmes, esse filme, como também o livro esse que eu estou falando eles demonstram o que, é que esses caras estão fazendo. Qual é a minha análise? A análise é a seguinte, como a gente está vivendo um momento de dominação extrema do capital financeiro no mundo, e o projeto do capital financeiro é o ultra neoliberalismo, só que esse projeto é anti-povo. Anti esse projeto não tem adesão Popular, porque ele é a negação é, de tudo que interessa ao povo. Né? Então, eles têm que inventar algumas coisas para ter base social para esses projetos. E aí vem, é, vem as fake news, e vem todo esse trabalho que foi construído lá, é, sobretudo pela... pela analítica, não sei o que lá, Steve Bannon. Né? Cambridge Analytics. Sim. Cambridge Analytica. E também, é, Steve Bannon, aquele sujeito que sustenta ele, etc. Como é que eles fazem? E a gente nunca encarou isso seriamente. Sabe? Eu acho que é o principal desafio. Quer ver uma coisa que me, me chama muita atenção? Que eu me preocupo muito? Nós temos milhões de filiados, certo? Nós temos, que, quase 2 milhões de filiados no Brasil. A gente não consegue falar com nossos filiados. Não existe uma comunicação direta da direção do partido com cada um dos nossos filiados. A maioria dessas pessoas tem e-mail, tem WhatsApp. Se nós tivéssemos um meio de mandar uma coisa qualquer, semanal, quinzenal que fosse, para cada uma dessas pessoas, a gente estaria, em certa medida, vacinando essas pessoas, para elas nos escambarem para o outro lado, entendeu? Então, acho que esse é um desafio maior do partido. É o desafio da comunicação. Como é que a gente faz para falar com... com as, a nossa, você pensou um exército de 2 milhões de pessoas falando, passando para frente as coisas? Seria, seria uma forma de você se contrapor né, a isso que eles fazem? Porque eles têm uma rede é impressionante. Todos falam a mesma coisa. Por acaso eu tenho uma amiga cujo irmão é de direita, de extrema-direita. E ela me conta, me mostra os zaps que ele manda, tudo igual, sabe? É uma coisa repetida. Porque eles têm uma rede, eles montaram essa rede. E nós temos tudo para a rede, não fazemos. Uma rede de militantes. Não é uma rede de pastores que vai passando isso para frente. É uma rede de militantes. E cada militante desse tem relação com outras redes. A pessoa, a quantidade, a, a a possibilidade de a gente, sabe, ampliar de uma maneira extraordinária a nossa comunicação, e a gente não faz. Eu acho esse desafio crucial. Porque a gente pode ter um excelente programa, a gente pode ter um excelente candidato, e a gente perder por causa dessa dessa desse tipo de ação que eles fazem né é, das fake news que eles transmitem. E, teve lá o exemplo do nosso candidato lá em Feira de Santana prefeito que estava na frente até os dois últimos dias dois pastores baixaram lá e ele perdeu as eleições a gente não sabe se comunicar a gente pensa que sabe né então esse é o primeiro desafio o segundo desafio é justamente esse a gente tem que desconstruir essas duas narrativas que permitiram a vitória do bolsonaro o pt é... É, quer destruir a família e o PT quebrou o Brasil. A gente precisa desconstruir isso, sabe? Então, eu penso que, se a gente não for capaz de fazer isso, a gente não vai retomar uma base social que a gente sempre teve. Então, eu penso que... Porque, olha só, a gente tem que entender que Bolsonaro Bolsonaro, o bolsonarismo, ele não sobrevive sozinho. Ah, o bolsonarismo só sobrevive porque é uma junção do bolsonarismo com o neoliberalismo se o, o Bolsonaro fosse ele sozinho já tinha descartado ele pelos absurdos que ele faz, pelas bobagens que ele diz mas eles os donos do poder né, os banqueiros os grandes empresários, os rentistas têm interesse na gestão do Guedes para desmontar tudo. E agora a última foi a aprovação do projeto de independência do Banco Central. É a liberação geral. Porque quando a gente analisa, por exemplo, o teto, teto de gastos, né? a emenda constitucional 95, ela só condiciona o teto de gasto para os gastos primários. O repasse de dinheiro público para os bancos continua. Nós, 40% do nosso orçamento é pagar dívida e serviço da dívida pública. Pagar juros e serviço da dívida pública. Então, essa sangria vai aumentar agora com essa tal de independência do Banco Central. Então, são coisas que a gente tem que debater, que a gente tem que discutir, e não basta a gente ter um belo do programa, se a gente não está conseguindo dialogar esse programa nem com a base do partido, nem com os filiados. Né? Então, é isso que eu acho que é o principal desafio que a gente tem que descer. Si.